Olá, amigos do Rio Marframix, para você que nos acompanha pela web rádio, pelas redes sociais do Rio Marframix, Olha, estamos aqui com um trio de peso. Comigo, Dr. Braulio, advogado da nossa cidade, e um, um homem que tem uma longa história aqui na questão luxeburguesa. Né, Dr. Braulio, também está conosco o Daniel Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o Daniel, ele que é duplo cidadão americano e luxeburguesa. Especialista em comércio internacional, fala poucas línguas, ele é fluente apenas em é, inglês, francês, chinês e português. Olha só. É, fundador da Lux Citizenship que é uma organização que tem sede em Nova York e é responsável aí pelo análise das ancestralidades do pessoal e com cidadania luxemburguesa. E a gente vai conversar um pouquinho também. E também está comigo aqui o Orlando Rosa, ele que é advogado e também presidente aí da associação que representa os luxemburgueses aqui na nosso, nossa região. Doutor Braulio, é um time de peso que vem aqui para falar com a gente hoje porque tem muita coisa bacana. Eu queria que o senhor desse uma pequena, antes de eu conversar com eles, desse uma explanação. É, boa tarde, senhoras e senhores. É com satisfação que a gente traz para Rio Mafra pessoas de peso. Né? São pessoas, o Daniel e Orlando são pessoas é, maravilhosas que vieram conhecer a nossa realidade como luxemburgueses. Né? E a gente fica feliz porque fomos muito bem recebidos pela comunidade, pelo seu prefeito municipal de Rio Negro, pela ONC, pelos empresários, pelos trabalhadores. E nós iremos daqui a pouco na Cred Norte, que também é, irá nos receber. Todos esses locais existem luxemburgueses. E a nossa ideia é estreitar um relacionamento com o Luxemburgo. Então, uma pessoa como esses dois que estão aqui, que você vai entrevistar, você vê, são pessoas, realmente, você falou, de peso, e sem interesse, com interesses, é, sem interesse político, sem nada. Vieram aqui para ajudar nós, Luxemburgueses, e nós estamos carentes. Eu sempre falo para vocês, eu falei no, no Rio Mafa Mix, você tem a cidadania luxemburguesa, tem um passaporte, fazer o quê? Então, nós estamos perdidos aqui. Né? Nós Só para passear, para ter um bonito passaporte? Não. Nós temos nossos filhos, nossos netos. E Orlando depois pode falar que nós temos um, um sonho, que é um dia produzir de luxemburguês para luxemburguês. Quer dizer, produzir coisas aqui no Brasil, levar para Luxemburgo e vice-versa. Né? Também temos é, aqui na universidade é um elo de ligação. A universidade tem um setor internacional. E o, o Luciano Bendelin, que é o, é o nosso reitor, é, também abriu as portas. Então, é uma chance de ouro para você, luxemburguês, é, aproveitar essa cidadania. E estou à disposição, o pessoal sabe aí o, o meu endereço, bem na cabeceira da ponte, onde tem duas bandeiras que ficarão permanentemente ali, a bandeira de Luxemburgo. Muito obrigado. Aí. Obrigado, Sr. Braulio. o Abraúlio. Daniel, você que... É, tem essa é, vivência internacional, como vários países. O que você achou da nossa região? Qual é a leitura que você faz aqui da nossa cidade, de Mafra, Rio Negro, quando você chegou aqui? Ah, é muito interessante de descobrir o que está acontecendo aqui, a universidade, as duas cidades... Uh, é muito bonito, é, eu gostaria de entender mais, é muito importante para os luxemburgueses de, de entender mais sobre a, as colônias luxemburguesas aqui, é, onde tem uma população uh, luxemburguesa, porque, na verdade, foi um pouco perdido no passado, e isso é tudo novo, eu gostaria de ajudar a criar pontes entre a região uh, e Luxemburgo. Daniel, o pessoal que mora em Luxemburgo, eles têm consciência desses irmãos que estão espalhados em vários lugares do mundo? Enquanto o Brasil, eu acho... Ainda não tem muito conhecimento sobre isso porque foi uma comunidade um pouco perdida. Nos Estados Unidos tive uma imigração de Luxemburgo mais recente e tive 55 mil luxemburgueses indo para, para os Estados Unidos. Aqui foi só 2 mil. Então, esse ano em é um ano eleitoral em Luxemburgo. É uma oportunidade de abrir portas entre os luxo-brasileiros em Luxemburgo. Tá certo, para nós aproveitar um momento de cultura aqui, um momento cultural, como que seria um boa tarde em Luxemburgo. Vou desejar aí uma um feliz é, final de semana em Luxemburgo. Uh, boa tarde, Guten Meters, Guten Olha aí o é um momento cultural, é, Orlando, você que é representante dessa comunidade brasileira, né, com cidadania. É, e sei que está tendo alguns eventos que está na pauta de planejamento. que você desse uma explanação para os nossos seguidores também ficar conhecendo, porque tem umas novidades muito bacanas que o Orlando vai falar para a gente. É, primeiramente, é agradecer pela oportunidade de a gente estar presente, agradecer muito ao Dr. Braulio, que sem dúvida, além de nos energizar né com essa capacidade de, às 7 horas da manhã, estar batendo na porta, fazer uma agenda extensa aqui. Agradecer o prefeito Gêmeos, que recebeu a gente muito bem, toda a estrutura da prefeitura. Assim, foi uma surpresa muito grata. É, Rio Mafra, posso dizer assim, porque a colônia com o nome de Rio Negro, mas a, a que a gente trata Rio Mafra, tem uma similidade muito grande com São Pedro de Alcântara. As duas foram fundadas em 1829. E as duas contaram com participação dos chamburgueses. Hoje, a gente estima em torno de 85% dos burgueses nessa região de Rio Mafra a São Pedro. É um potencial muito grande. Já se falam em quase 20 mil cidadãos luxemburgueses eh, residentes no Brasil. E isso, como o Daniel fez menção agora, nesse período eleitoral, é significativo. Nós tivemos a oportunidade de ser eh, escolhidos o primeiro presidente da Celux. Hoje o atual presidente é o Valberto, eu só sou, sou um colaborador. Mas a nossa intenção é trazer esses deputados no encontro que vai ser eh, realizado no dia 1 de abril, na sede do Governo do Estado, em Florianópolis, para apresentar todo o nosso potencial que a gente está conseguindo mostrar um pouco para o Daniel, para esses deputados. Então, na nossa produção, na nossa cultura, na no nossa estilo, na nossa vida, na nossa qualidade de vida, para que a gente quebre alguns paradigmas, assim algumas dificuldades de compreensão de Luxemburgo para, com esses luxemburgueses aqui. Como nós temos direito a votar, eu acho que seria a grande oportunidade de a gente, primeiramente, conseguir fomentar e organizar essa comunidade que está dispersa. É, muitos receberam um passaporte e acham que é suficiente o passaporte. A gente, quanto à associação, a gente acha que é fundamental aprender a falar a língua luxemburguesa, ou a francesa, ou a alemã. Pelo menos umas que são as três línguas oficiais do Luxemburgo. Para que a gente possa conseguir construir esse diálogo. E nessa oportunidade agora com os deputados, vão surgir outras oportunidades com relação à educação, com relação às cidades irmãs, com relação à série de parcerias. Até brinquei que a gente visitou hoje a estufa da, da prefeitura com relação ao araucária. Aqui, a araucária demora 20 anos para produzir a semente. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é plantando a primeira pinha, a primeira semente do pinhão. Vai ter que regar, vai ter que adubar, vai demorar, ela vai crescer mas uma hora ela vai começar a produzir. E a gente sabe que a ela dura 80, 100, 120 anos, e a gente pretende colher frutos por um bom período. Sabe que é difícil, é demorado, é complicado, mas a gente vai construindo pontos. A gente foi super bem recebido, o prefeito já se comprometeu, dia 31 é um evento do governo do Estado institucional, com o governador, com secretários, com prefeitos, com a Assembleia Legislativa, com deputados federais do Brasil e senadores, também que já confirmaram, e no dia primeiro é o grande dia. Se a gente fala em 20 mil habitantes, um teatro de 508 lugares, eu sou obrigado a vê-lo plenamente cheio. Tem que ter gente saindo. Então, é o que eu convido, que o Dr. Braulio vai organizar, através de um, uma iniciativa aqui de, de Rio Mafra, uma excursão, um ônibus, para que leve essas pessoas para lá. A gente precisa ser visto, esse é o momento. A próxima eleição daqui a cinco anos. Se a gente não entrar agora nesse ônibus que está saindo, se a gente não sentar na janelinha agora, só daqui a cinco anos. Está certo, Orlando. Muito obrigado pelas suas considerações. Finalizo aqui com mais uma palavra com o Daniel. Daniel, você que é, né, tem essa como missão de vida, seu trabalho, qual que seria o conselho que você daria, até reforçando na fala do Orlando, para os descendentes aqui de Luxemburgo na região? Eu acho é realmente importante ter uma conexão de verdade com o um país. Então, aprender francês uh, para trabalhar no mercado se isso interessa, é muito importante. Mas na verdade a, a língua luxemburguesa, o luxemburguês é a língua do coração do do povo. Então, para ter uma conexão para, pelo menos, de falar algumas palavras, é muito importante, e, num segundo tempo, de, de ler sobre o que está acontecendo no país. Esse é um ano eleitoral. Uh, é possível pedir de votar uh, daqui no Brasil, mas é importante aprender sobre o Luxemburgo, se alguém vai votar, né uh, Então, uh, tem muitas páginas na internet, RTL e tem um é um canal lá em Luxemburgo, contato em é um jornal da língua portuguesa, é uma possibilidade de aprender mais. Tá certo, Daniel. obrigado Orlando, Dr. Braulio também muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e na descrição para vocês nos acompanhem pelas redes sociais tem uma reportagem completa com todos os eventos que vai acontecer ali completa você ter mais informações, inclusive os contatos aqui da associação e do próprio Daniel. É, a gente volta a qualquer momento, você que está nos acompanhando pela, pela rádio, fica convite para você vir para as redes sociais do Rio Manframix e ter todas as informações em primeira mão. A gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação.